Fala galera, eu sou o Thiago Furacão, seja bem-vindo a mais um vídeo. Galera, estou aqui em mais uma lenda nova, trazendo para vocês mais uma exploração. O local aqui é bem sinistro, pessoal. Estou aqui em uma fazenda abandonada. O local é tenso, não né, é, É. Eu... O Wellton está aqui como meu cameraman. E aí, Ed, Tranquilo? O que você tá achando? Tá gostando do serviço? Vamos, tá, tá bacana, tá bacana. <risos> Tô ensinando ele a ser meu cameraman aqui, pessoal. E é o seguinte, quero que vocês deixem no comentário se ele está gravando certinho. <risos> Hoje estamos aqui numa fazenda assombrada e abandonada com uma história bem sinistra. Aqui nessa casa morava uma família e o rapaz que morava aqui nessa casa, aqui, ele sempre escutava barulho em volta da casa. Ele achava que era gente rodeando, querendo entrar, ladrões querendo entrar na casa. E teve um certo dia que de noite, ele escutou. Ele pegou a arma dele, a espingarda dele, saiu pra fora pra poder ver se era um ladrão, quem que era, pra ele poder pegar na, na botija ali, né, cara? Eu não sabia se era alguém querendo roubar a família dele dentro da casa. E a mulher dele disse que ele não voltou de noite. Elas ficaram com medo, trancaram a porta, só que elas tinham medo de sair pra fora, de ser algum ladrão. E no outro dia, foram encontrar ele boiando lá naquela represa. Ninguém sabe o certo o que que aconteceu, se era alguém que veio aqui para poder matar ele ou se era algum ladrão, ou se era algum bicho, alguma criatura, ou se ele caiu na represa de noite e acabou se afogando. Mas eu acho que se ele tivesse caído ali, ele ia começar a gritar, é pedir socorro, algum tipo de socorro, ajuda, né? né? cara? Não sei o que que possa ser. Estranho, né, velho. É meio fabuloso Pode ser essa que história, alguém hein? alguém fez alguma coisa com ele e jogaram ele na represa, né? É. Bom, a gente não sabe, pessoal, então esse é o nosso serviço. Estamos aqui para poder investigar. Só que hoje, como vocês sabem, o canal Casal Furacão é para poder fazer a exploração. Vai estar voltando à noite e fazendo a investigação sobrenatural e tentando descobrir a história realmente do local, se foi isso mesmo. Deixa muito like, se inscreve no canal e bora para mais uma exploração. Ué, vamos começar olhando pela casa primeiro, depois a gente desce lá para a represa. Bora lá. Casa de madeira, né? Ó. Casa de madeira. Forro de madeira. Licença. Cara, ah, olha isso, mano. Entra aí. Vamos fechar aqui o a Olha isso, mano. Casa bem antiga, né? Casa bem antiga e sinistrona, hein, cara? Ó. Escuta. Esse barulho, né? É escuro. Será que é o vento? tá vindo aqui. Parece se batendo, parece? Parece. Estranho. Entra aí. A gente vê isso a lanterna tá? Aqui provavelmente é o um quarto. Cara, essa casa aqui é muito antiga, mano. Muito antiga mesmo, velho. Filma aqui em cima dele. Levanta a câmera ali pra ver se não tem nada. Olha o banheiro. Olha esse covão, mano. Caraca, velho. aqui é outro quarto, cheio de teia. casa cara ah, bem sinistro mano. E pessoal falam que é assombra o local aqui, a fazenda é assombrada. Não sei se é por isso que ele foi morto ali ou se falam que é assombrada por causa que ele está abandonado, por causa disso. Não sei, mas estamos aqui para Fazer exploração. Olha um troféu aqui, mano. Será que era deles isso? vamos mostrar um, os nomes, não. Artilheiro, mano. O cara era goleador. Tem um parece que parece é ser de baralho Mas também? Olha um o nome dele aqui. Não sei se é dele, né? aqui no canal Cara, uma casa aqui dá até para morar, né? É. Bem cuidada, né? É antiga, mas ela é tudo. Mas aqui é abandonada? Não, não Ninguém vem aqui. Caramba, cara. Oh, tá Galera, agora a gente vai lá pro lado da represa pra gente... Vamos lá, Ué. Pra gente dar uma olhada e ver como que é o local. Abre aí. Vamos lá. Galera, agora... fechei o Ué. Vamos lá pra represa, aonde o corpo dele foi encontrado. Que é lá naquela parte lá, ó. Ó, tem tem... Uma... Ah, isso aqui é aquela porta, ó. Caramba, hein, cara. Represa... Ah, a represa tava, tá... Funciona, mano. Ó, saindo é, né? água lá. Que aquilo ali? Uma... É, então. Vamos dar uma olhada ali. Uma churrasqueira, velho. É antiga também, né? Bem antiga. Mano, olha que um balando, velho. Deveria ser dos filhos dele, né? Hã? Deveria ser dos filhos dele brincar. É. E foi aqui que o corpo dele foi encontrado, pessoal. Foi exatamente aqui nessa represa que o corpo desse cidadão foi encontrado. Caramba, hein, Weber? Sinistro, hein? Que dó, né, mano? Imagina, o cara, cara escuta barulho na, na casa dele. Sai pra poder ver o que que é. Morre, cara. E ninguém sabe como e o porquê, né? Ó, ó porque aqui, pessoal, é tudo mato. É tudo isolado por mato aqui, ó. Possa ser que veio algum, alguma criatura daí, ou alguns ladrões também, não sabe mas se fosse ladrão, por que, que não tinha entrado lá? Então, e também daí, como ele só com a espingarda, ia fazer algum barulho, dar um tiro, alguma então, coisa assim, né? Aí, aí, eu penso assim, ó, ele, era, era ladrão, se era ladrão, ele já tava escutando os barulhos antes, né? Uhum. Aí, ele saiu para fora, se pegaram ele, mataram ele, os ladrão iam saber quem tinha só mulher na casa, criança não uhum. sei, ele ia dar algum grito de alerta algum então, um tiro, alguma coisa também, né você acha que o ladrão no fim do mundo assim não arrebentava a porta? Então né? e essa empresa parece ser bem funda também, né parece ser bem funda galera, olha isso aí, cara vamos dar a volta aqui, ó e aí o matagal será que tem peixe aí, mano? Provavelmente. Ah, parece que tem alguma coisa ali, ó. Vamos dar uma volta ali pra ver. É, galera. Não para. Sempre de vendas novas pra vocês aí, ó. Local aqui. Sinistro, mano. Agora vai ter que subir um barrancão aqui, ó. Lama. Ixi, é lama, hein, cara. Nossa, lascou. Eu acho que não sobe, hein. Nossa senhora. <risos> Errou. Parece que tá meio Ai, merda. Tá? Cara, eu tô quase caindo ali dentro. Dá a mão aí. Ah, meu tênis tá liso, cara. Ah, aqui é um, um esgoto. <risos> aqui é mais, mais raso, ó. Dá pra ver o fundo Sabe que tem peixe não? Ah, deve ter, né? Deve ter, né? Deve ter sim Galera, é isso daí A fazenda assombrada Explorando E eu vou estar voltando à noite para fazer investigação sobre a investigação Sobrenatural do local não esquece de deixar aquele like. Olha aí, cara. Dá pra ver o fundo, hein? Não sei se pela câmera vai dar. Dá pra ver. Está encerrando esse vídeo por aqui. Se você gostou, não esquece de deixar muito like. Se inscreve no canal se você não for inscrito. E até a próxima. Tamo junto. É nóis. Falou. Fui.